Pongo, entra, com, agora, agora, com, agora, pongo. É Vem. Vem. Yeah, com a banana que funciona, então. Ah, okay. Tadinho, agora dá um pedaço de banana pra ele. Bom dia, gente, hoje o, o vlog começa... Assim, nesse ritmo A gente sa... Eu saí da cama, liguei pro médico Pedi pra uma receita Uma receita, uma consulta hoje ainda Ela falou daqui 40 minutos, dá? Nem lavei o rosto A cara de sono eu literalmente gritei pra ele do, do escritório: amor, levanta já que a gente tem que ir no médico. 9h19. Será que a gente consegue? Não. Que horas você tá marcando? grande assim, eu só vou ter bem pouco tempo com o médico, eu já liguei lá avisando olha que bonito, a gente ama esse lugar tá? ainda tá no nosso coração uhum. ah. eu tô com muita dor 52 vai ver lá? 53 52, sem vergonha ele ganhou, menos atrasada né? menos mal Tchau Tchau Você me ajuda? Acho que não Coitado da minha manca Anda até torta com tanta dor Nossa. Olha o que que eu tenho aqui Tá com fome? Tá com, com, com fome? É Não rolou Ui, o carro tá lá embaixo Quer esperar que eu trago ele? Não, acho que apoiando você dá você... Isso eu ficar ruim ó. Então, aqui funciona assim A gente tem um plano de saúde Todo mundo tem, é obrigatório Você pagar um plano de saúde e daí, o nosso modelo do plano de saúde é que a gente tem um médico de família e a gente tem que ir nesse médico antes de ir em qualquer outro médico, a não ser ginecologista. Então, a gente vem nele só pra ganhar remedinho mesmo e recomendação uhum. para um outro médico, porque ele é um médico geral, né? Então ele me deu uma, uma folhinha aqui pra fazer fisioterapia, nove sessões. Me deu um monte de remédio pra dor, que eu não vou tomar. E falou pra voltar daqui um mês de novo. Pra, fazer pra ganhar uma, mais dinheirinho. Pra ganhar mais dinheiro, só pra fazer tipo. Falar, e aí, retorno. tá tudo bem? Aí eu, aham, aham, ah. dia 30 de dezembro, pra eu vir ah, às 8h30 ah, da manhã. Ah, coitado <risos> não vou ver. Eu vou, vou ligar cancelando provavelmente, né? Porque. A não ser que eu tenha. Que eu tenha motivo pra ver, mas se eu não tiver motivo, eu não vou ver só pra dar dinheiro pra ele. Mas graças a Deus ele pode me ver agora. com Olha a tua mãe manca, Pongo. Olha a dificuldade de entrar no carro. É, fica dando tchauzinho pra câmera, vai? Nossa, só, Henrique, dói mais. Você tá filmando a desgraça alheia? Que sacanagem! <risos> me ajudava a se mudar de posição? <risos> Nossa, meio que dói, né? Olha bonito, eu quero bonito e prático A <risos> gente <bonito> <risos> numa loja aqui perto procurar <risos> Capinha pra câmera <risos> Já que a gente estava aqui perto, né? Quem? Okay. Como? <risos> Hã? Hã? Já que a gente tá manco, por que não sair andar mais uma hora? Né? Andar faz bem pra mim Eu preciso andar, não posso ficar só parada Caiu um negócio no chão, não consigo abaixar pra pegar. Amor, me dá um desse de Natal Por favor, por favor Primo preço Esse também. Pode ser desse também. Que tal? Isso é um celular, gente. Ainda existe celular assim. Olha só que pequenininho. Uhum. Nossa, isso daqui seria prático pra caramba, né? Leve. A bateria deve durar dois anos. Uhum. <risos> Nós chegamos em casa agora. Agora a gente tem que almoçar e editar. Então, hoje é a primeira vez que o Dani vai ter uma aulinha de edição. Mas eu não consigo sentar nem em poltrona, nem em cadeira direito. Então, olha o que ele fez pra mim aqui. Eu vou deitar aqui na cama. Ele trouxe os nossos travesseiros do quarto. Vai colocar uma bolsa de, de água quente ali pra mim. E ele vai sentar aqui no computador. E daí eu vou, da cama, vou tentar ensinar ele como editar. Você tá mais feliz agora que tá em casa, meu amor? Tá? Tá feliz, né? Você gosta de vir pra casa? Você gosta? É o teu lugar preferido no mundo. No mundo, se pudesse, ele ficava só em casa o dia inteiro. Aquele negócio de não deixar os pongos subir no sofá... Não deu. Porque eu sou muito, muito mole. Eu não sou muito mole, mas eu gosto de ter ele quentinho, me esquentando e deitando comigo. É tão gostoso. Aí eu deixei. Aí agora. Agora eu já deixei. Eu lembro Dani agora, calma aí, vem cá, não sai daqui ainda, porque eu tenho que te dar uma... uma... Tenho que reconhecer, mostrar meu reconhecimento por ele ser o melhor marido do planeta. Hum. Olha isso. Olha isso, gente. <risos> Sério. E eu tô com um pouco de água quente nas costas que ele também preparou para mim. Então, meu amor... Fique bem claro aqui para todo mundo saber. Eu te amo demais. Ai, ai. tentando com Ai, papi tá te tratando mal, né? Não tô tratando mal, não. Neto. Nossa, que bocão você Neto. tem! Olha o tamanho da pata desse menino. Ai, que lindo pongo. Como vai ser é fofo. Né, que o machucado tá quase bom já. Porque a tia Danusa deu uma dica ótima de colocar mel e enfaixar. Vamos passear, meu Passear. Você quer passear? Fala pra mim. Passear. Olha, o Dani hoje aprendeu. Agora é horas depois, né? Lógico. Quantas horas você acha que você editou hoje? Duas horas e pouco. Não, foi bem mais. Porque agora são... É que quando a gente tá editando a gente não vê Seis. o tempo é, passar. É três, três horas pouco. É umas três e meia, eu acho. Três horas Sim. e meia para editar um vídeo de oito minutos. Então hoje ele aprendeu um pouquinho mais na pele do quanto trabalho dava. Na... Ah, e não tá pronto ainda, né? É, é <risos> Detalhe. A gente sabia que dava trabalho, a não tinha fita. É, eu sei. O que que você é... tá grato hoje? Eu tô grato por ter aprendido finalmente, a gente tava falando isso faz bastante tempo. É, é algo que eu acho que eu vou gostar e é algo que também ajuda a tirar o peso contra as suas costas. Acho que é isso que a gente finalmente fez. Eu sou mas eu sou grata. Que, ai, difícil. Hoje eu tenho duas coisas que eu sou grata. Eu sou grata um pelo médico ter me atendido é, ele me atendeu bem rápido. E a segunda coisa eu também tô grata por você se interessar também, e querer participar, e querer e por você gostar também, né? Não adianta também ser um negócio que você não tem, não curte fazer. E a gente tá cada vez mais... Eu não sei se isso tá claro nos, nos nossos vídeos, mas pra quem nos segue desde o começo, lá dos primórdios do canal, é, talvez tenha percebido que o Dani tá cada vez mais envolvido também no canal. Antes era só meu canal, né? Praticamente, agora é... Nosso canal, ele ajuda a filmar, ele ajuda a, assim, a falar, a pensar no que mostrar e tudo mais E ajuda agora, tá começando a ajudar a editar também Que é muito legal É legal fazer isso juntos, eu sou grata Porque a gente tem isso pra fazer juntos Que os dois curtem fazer É isso gente, obrigada por assistir eu Espero que vocês tenham gostado por favor, participem, dê um joinha, sei lá. Quanto mais vocês participarem, mais a gente sabe que vocês estão gostando e mais a gente quer fazer mais também e produzir mais. Porque a gente realmente não, nunca fez isso antes, todos os dias dá um trabalhão. A gente... É legal saber se vocês estão curtindo também, sabe? Se vocês têm ideias do que, que vocês gostariam de ver, o que, que a gente pode mostrar, né? Vocês também podem escrever aqui nos comentários, tá bom? Obrigadão, gente. Vocês são muito especiais. Um beijo. E até amanhã. Até. Até o próximo.